O ano era 2015 e eu decidi perguntar num grupo de Facebook quem gostaria de aprender a bordar pedrarias. Postei a foto de um moletom bordado e disse, se quiser aprender, é só me seguir e em menos de 24 horas eu já tinha mil seguidoras. Conteúdo que é bom não tinha nenhum, mas eu fiz uma promessa e em duas semanas postei o meu primeiro vídeo. Um sucesso, o moletom bordado mais famoso da internet, quase meio milhão de visualizações, só elogios, uma Fernanda meio desengonçada, inexperiente, e sonhadora. Em seguida vieram os tutoriais de modelagem, base de saia, de blusa, calça e manga, mais visualizações ainda, comentários, seguidoras satisfeitas e eu também. As costuras complexas, a roupa bem feita, o acabamento impecável. Uma Fernanda perfeccionista, exigente e professora. Vieram as parcerias: Singer Brasil, Máximos Tecidos, Bead Shop, Coca-Cola, é mentira, essa última aí não teve não em seguida vieram os vestidos de festa, o godê rodado o tule bordado, as flores de gazar, os mais cobiçados e replicados vestidos da internet, os moletons poderosos, um mais lindo que o outro, dezenas e mais dezenas de seguidoras com o mesmo look, o mesmo bordado uma geração inteira de costureiras, bordadeiras e modelistas abastecidas de muito conhecimento mais de 17 milhões 278.298 visualizações no YouTube Veio a Rádio da Costureira O primeiro podcast do Brasil Feito para costureiras, modelistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Entrevistei os maiores nomes da moda nacional. Estilistas, professores, influenciadoras, acadêmicos, empreendedores. Quis mais. Lancei o meu próprio curso, Bordando Valor, o maior evento online de bordado de pedrarias do Brasil. Milhares de alunas, milhares de bordadeiras formadas, catálogo de pontos, o curso mais completo. Pensou em bordado de pedrarias, pensou Fernanda Hertel. Uma Fernanda empreendedora, vencedora e totalmente insatisfeita. A minha comunicação foi mudando no meio do caminho. Aos poucos eu fui validando ideias nas quais eu não acreditava. Eu comecei a tratar as seguidoras agora clientes com demasiada indulgência e eu perdi... A força de transformação do meu trabalho, eu perdi a minha autenticidade. E vocês aí do outro lado perceberam, essa Fernanda antiga e que vocês conheceram até aqui, precisa morrer.